Fala aí galera, aqui é o Rick e hoje eu vou trazer pra vocês Afton Build, que é uma fangame aí de Five Nights at Freddy's, que infelizmente foi cancelada, né? Tava sendo feito em conjunto aí com o Scott Calton, que é o criador, fazendo ela aí teve alguns, alguns problemas, mas a fangame tá muito boa mesmo, e eles lançaram agora, depois que venceu o contrato, e eu trouxe pra vocês pra gente jogar. Quero trazer FNAF pro canal também, né? Eu quero trazer desde o primeiro até o último FNAF inclusive o Security Breach eu tenho certeza que vocês vão adorar. Essa fangame é muito boa. Então, bora jogar. Pra vocês terem uma ideia aí como a fangame foi cancelada no meio do caminho, tem até essa, esse vídeo aí de início, né, de abertura, essa cutscene aí. É, que é só praticamente o roteiro, os caras só fizeram ali um sketch ali do que ia acontecer. Então a cutscene é desse jeito aí. Uns desenhozinhos e uma dublagem. Mas já dá pra entender mais ou menos o que tá acontecendo aqui. Basicamente, o pessoal foi resgatar aí é, o que sobrou da pizzaria, né? E resgatar aí o Spring Trap, né? William Afton. E... Pra tentar consertar ele. Então, esse aí seria entre o 3... Entre o Five Nights 3. Que é quando pega fogo lá na pizzaria. E o último Five Nights, que é o Pizzaria Simulator. Que é quando aparece o Scrap Trap, né? Que é o Spring Trap lá todo quebrado. Cabeça de amendoim todo esquisito. <risos> e aqui estamos, então, Afton Beauty, né? Olha lá quem tá lá atrás... Olha como ele tá estranho, cara, que sinistro Caramba, bizarro, né? Dá pra ver ali, ó, a caveirinha e tudo mais É... Vai ser sinistro isso aqui, hein, se preparem já Califórnia, home base, ó, oh, ia ter vários mapas aí, cara Que pena que esse jogo foi cancelado, na moral, porque ia ser muito Bom esse jogo, com certeza Carregando, olha aí, um carrinho, a gente tá indo pra Califórnia, né, então vai ser uma das bases aí Do William Afton, né? Da Afton Robotics, né? Olha aí, trouxeram o homem ruim Olha... tá só metade. Só metade. Já tá vazando é a metade. Tá. A ideia é que eles querem reconstruir o Homem Ruim aí. Então, esses, tipo, são tipo empregados aí da Afton Robotics, entendeu? Esse pessoal aí. É mais ou menos essa aí a história. Pelo menos o que a gente sabe até agora, né? Mas como sempre, eu quero trazer um vídeo de história pra vocês também. Mais focado aí pra contar a história. Um resumão aí. Um resumo dinâmico igual eu fiz no Pop Playtime. Quero trazer desse jogo aqui também. E com certeza eu vou trazer de FINAF também quando sair é, mais jogos aí, né? E aqui estamos, galera. Afton Beauty. Sai aí que bizarro. Well, welcome, loyal employee. And thank you for using the Afton Robotics Personal Assistant Device, as stated in clause 374 of your employee handbook. Ministro? É. Caraca, que bizarro Ah, você quer que eu ande então até aqui? Ah, tá, tem que seguir isso aqui, eu acho Now, see, see Wonderful. Eita, olha ali a... Assustei ele, you. achei que, que fosse a tica mesmo, tá ligado? Speed, olha aí, eita, olha aí, cara Tem várias peças aqui O esqueleto Cara, mas que que essas peças tá fazendo aqui, velho? Que loucura é essa? Congratulations, you've exceeded our last measured record of. No connection to database. Please contact your supervisor to collect your badge. In the truck. É, é para subir no caminhão. Eita, o cara sobe mesmo. Esse, esse bagulho roxo aqui, que que é isso, cara? Tipo uma energia, sei lá. Ah, talvez eu tenha que ir subindo aqui, ó. Meio que um puzzle, né? Eu tenho que pular, é isso? Porque aqui tá, já caiu isso aqui. Não tem como eu subir mais, né? Caramba, que pulo mentiroso, hein? Ah, droga, droga. Vamos de novo, vamos de novo. Ai, ai, ai. ai. Parece que eu tô bugado, sei lá. Ai, consegui, consegui. Consegui. Boa, bora. Opa. Pro pulo aqui. Tem que pular ali agora. Vai, vai, vai. Aê, conseguimos, ufa. Caramba, achei que ele não ia conseguir pular ali. Vamos lá, então, vamos lá. Tem que chegar até aquela coisa ali que eu não sei o que é. Tipo, um bagulho de energia, mas parece que tá vivo. O que é isso? Uma colmeia? Não faz sentido. Cara, o legal é que ele corre aí a 500 mil quilômetros por hora, né? Puxa, é muito rápido, velho. Olha isso. O empregado é esse, hein? Enquanto que ele é azul, ele é suspeito Ah, uh, Ah, tá, tá, a gente tem que ativar Exercício diário, beleza Todo dia os caras tem que fazer isso Ah, eu tenho que ligar a energia, ah, é, tem que ligar a energia Tá, luz branca Me deixou meio cego Finalmente, finalmente Tava escuro que não dava nem pra ver Eu vou tentar aumentar o brilho na edição aí Mas tava muito escuro, cara Eu mesmo não tava vendo quase nada aqui do PC Volte para o shop Workshop, né? Beleza, vamos voltar então Será que eu posso me jogar daqui? Esse é meio burrice, né? Tá Olha aqui Olha aqui Olha que bonitinho Da primeira pizzaria, né? Do Five Nights 1 por algum motivo tá aqui na Afton Robotics Esse endosqueleto do Fred aqui tá me deixando Hum, tá Eu tô sentindo assim que ele vai vir, vai me perseguir Eu vou ter que fugir desse esqueleto, né Eu vou ter que acabar fugindo dele, eu tenho certeza disso Dá pra apertar o nariz do Fred Temos uma cabeça de tica aqui também Que tá me, tá me incomodando também Nossa, que susto eu Achei que era alguma coisa, mas é só um Sei lá, o que que é isso Só um manequim é um manequim de Fred, Parece do FNAF 3, na verdade, né? Esse Fred, Olha, tem umas... Nossa, mas que scooper é essa? Uma scooper aqui, mas de... de, de... Dinossauro? O que, que é isso, cara? Tá ah, doido, né? Talvez seja pra destruir outros animatrônicos, não sei. Eita, eles querem ativar o cara de novo. Tá doido. Olha aí. Esse, ah, se esse bicho acordar que a correr dele vai ser sinistro, hein? Espero que não, espero que isso não aconteça. Uh, well, tá, ok. Bom, resumindo aí o que ele disse, ele disse pra gente que... Ele tá... No, esteve em um pesadelo terrível dentro dessa roupa. <risos> Dá pra imaginar, né? E que a gente libertou ele, então ele deve um favor pra gente. Ah, você tá muito bonzinho pro William Afton, hein. William é bem mais terrível que isso. Não dá pra confiar muito bem, não. Eu não confio, eu não confio. E agora o maluco... Right. Uh, face, control... de control. Olha. Tem, tipo, um óculos especial. Que da hora. Ah, ele mostra os objetivos. Boa, era isso. Consegui. Nossa senhora, entendi. Então, esses negócios dão stun nos animatrônicos, né? Entendi. Eles vão ficar stunados. A gente pode stunar os animatrônicos. Pelo que eu entendi, a gente tem que tirar os remanescentes do, dos animatrônicos. Só que isso vai ser bem complicado. Tá, é o seguinte. A gente tem que tirar os remanescentes dos animatrônicos, no caso. A alma, né? Só que pra fazer isso, a gente tem que stunar eles. E isso é muito difícil. Porque a máquina ali que stuna... É... Funciona uma vez, duas, enfim, tá tudo quebrada. Então a gente precisa ou de dinamite ou de explosivos fortes, poderosos, e a gente não tem nada disso. Então aí o William no, no tablet que querendo ou não, é a consciência dele que tá conversando com a gente pelo tablet. Então essa voz é do William Afton, é do Springtrap, certo? Bizarro, estranho. Nunca pensei em jogar um jogo que eu tivesse falando com ele ali, ele me passando as missões, é bizarro. Ele fala que a gente precisa usar o ambiente aí pra é, dar um stuns animatrônicos e poder... Uh, tirar os remanescentes deles aí, que é o que o William faz, né? Não sei se isso é bom ou não. Mas vamos continuar, vambora. Ah, uh, o próximo nível vai ser em Nevada. O objetivo aí que o Afton passou pra gente foi retirar os remanescentes, né? Dos animatrônicos E é pra colocar nele, pra ele poder voltar à sua forma definitiva, né? Só que o problema é que a gente vai ter que fazer todo o trabalho aí pra ele. E no final, com certeza, não vai dar bom né? Eu não sei se esse jogo tem um final uh, ou não... Mas a gente vai jogando aí e vamos descobrindo. Acredito que não. Se, é, talvez tenha um final, mas não um final verdadeiro ou algo do tipo. Porque, bom, foi cancelado, né? Eu tava quase ficando pronto e foi cancelado o jogo. É uma tristeza. Tô fazendo aqui. Tá. Chegamos aqui então no lixão. O fogo o que, que que é isso? Bom, alguém esteve aqui. E, e cara, o que que é isso? Ah, uma mão de Olha só. Ih, caramba. Que, que, que? Olha! Ah, mas esse aqui tá apagado. Olha é o braço. Parece do... Nossa. Nossa, que sinistro. Parece do... Funtime Fred, né? Igualzinho, mesma, mesma cor tudo mais. Eita, pega! O que, que é isso? É um Foxy. Caramba. Mas não é um fox normal. É um Foxy-Foxy. É um Fox quadrúpede, sei lá, em quatro patas. Caraca, que bicho feio. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Ele, fiquei preso, fiquei preso no pneu. Eita, o bicho é rápido, o bicho é rápido. O bicho realmente é rápido. ai. Ai. Ai. Filho da mãe. Quem despistou ele? Hum. Vocês viram que da hora? Um foxão, quatro patas aí sinistro. A gente tem que... Dar um stunar ele, né? Ele vai ser o primeiro alvo aí. Um Fred aqui. Esse tá... se tá estranho. Ah, não. Esse Fred com certeza tá, tá... vai funcionar. Não é possível, cara. Olha isso. Ele tá até com o olho aceso. Eita, tem uma tica aqui também. Com certeza vai funcionar também. Com certeza. Olha uma scoop. Ah, a gente tem que atrair o Fox pra cá então, mas como? Ah, o Fox tá aqui. que? Ele tá andando aqui embaixo? O que, que é isso? Ah, vamos só olhar aqui. Oh, oh, oh. Lá, lá, lá, lá. Olha o bicho lá fazer uma análise dele aí. it Foxy. Não tá mostrando, mas ele é bem agressivo, né? A gente já percebeu isso. Não precisa nem fazer análise aí pra descobrir isso. Uma garra, né? Scooping, pessoal. É aquela garra escavadora ali, né? É... Que a gente encontrou agora há pouco. E é isso aqui, ó. Isso é um scooping. Quer saber? Vamos colocar a câmera aqui. Com certeza vai dar bem bom essas câmeras aqui. E vai dar pra ativar scooping. Precisamos de uma bomba. Pra stunar o bicho. Cadê o filho da mãe? Aqui, aqui, doguinho. Vem aqui, ó. Bam, tá ligado? Se ele passar ali, ele vai ser stunado. Eu preciso trair ele pra cá. Ele tá lá em cima. Ô, maluco, aqui, ó. Foxy, Foxy, aqui, aqui Ele não tá me vendo, como assim? Essa câmera aqui que eu vou usar pra ativar o bagulho, ó Boa, a câmera já tá no jeito, já Vamos stunar o Fox agora, vamos tentar pelo menos, né? Cadê ele? Ele me viu, opa, vambora, vambora, vambora Cadê ele? Foxy, Foxy, Foxy Ah, droga, eu me stunei <risos> Foxy Agora que? Não tá funcionando Por que não tá funcionando? Funciona Funciona, porcaria Não tá funcionando Ah não, eu fiz uma armadilha tão boa e vou acabar morrendo, não, não, não. Ah, eu fiz uma armadilha tão boa. Minha armadilha era perfeita, eu ia stunar ele. Antes de encontrar o Foxy, tem um bone aqui, aqui, tem um Bonnie aqui, não tinha visto Mas o bone tá, tá normal ainda Botilha aqui Ah Tá, a gente tá hackeando aí a porta pra poder entrar Tá fazendo um barulho da bexiga Será que isso vai atrair o Fox, não? Nossa, que barulho Meu Deus, é a internet de escala, tá ligado? Tô escutando o Fox, tô escutando o Fox Tô escutando o Fox, ele tá por aqui Só atrai ele mesmo Tem uma aqui também. Boa, boa. Ele tá próximo, ele tá próximo. Só que eu não tô vendo ele. Ah, que agonia, cara. Esse... <risos> o cara tá... Ele tá bem aqui. Ele tá bem aqui. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Ah, você não pode subir aqui, né? Não pode subir aqui, né? Você pode subir aqui? Que filho da mãe, ele pode subir aqui. Ai, ai, ai. Ah, não. Corre, corre, corre, corre. Ah, não dá pra sair por aqui. Não tá disponível a área ainda. Tem uma scoop aqui. Uma scoop aqui. Deixa um vídeo de atrair ele pra cá, então. Tá, vamos lá de novo, então. Detonador. Beleza. Precisa de um jeito dele passar Que Ele tem que ficar stunado aqui. O jeito que eu sei pra stunar ele é as lâmpadas. Não vou ter que estonar ele na passagem aqui, tá ligado? Por que não tá funcionando nem o meu detonador, caramba? Boa, boa, boa, boa, boa, Vamos lá. S, E, C. Boa. X, Q, A. -A. Ah, não, não, não, não, não, não, não, não. Ah, foi um desastre. Tem que acertar a combinação certa. É muito difícil acertar essa combinação. É muito difícil, acredite. É muito difícil. Ah, eu preciso achar outro scooping. Peraí, estraga a sala aqui. Já, já deu? Já desbloqueou o bagulho? Quase, tá quase hum, Mas ele tá vindo Boa, consegui Tá de sacanagem Ele tá vindo, ele tá vindo Ah, você entra aqui dentro, seu filho da mãe Sai, deixa eu sair Ele tá me trancando Droga, tá bem difícil. Mas então, pessoal, esse foi Afton Build, né? Que aí a, a, a fangame aí de FNAF que foi cancelada, infelizmente, aí pelo Scott Calton e pela Five Nights at Freddy's Fanverse, né? E, bom, tem, teve várias tretas aí que aconteceu que levou essa fangame a ser cancelada. E é uma pena, porque tava ficando muito boa. Essa primeira fase aí, eu acho que tem como passar ela. Eu não consegui passar porque eu sou ruim. Mas é o animatório que é muito forte e, e acha você fácil e tal. Tem que ter meio que uma estratégia pra pegar ele. Essa estratégia eu não consegui fazer. Mas eu acho, espero que vocês tenham gostado. O objetivo do jogo aí é coletar remanescentes pra é, reviver o Spring Trap de volta, né? E aí o William Afton fica no seu tablet ali, em forma de tipo. A, como se fosse a consciência dele, dando aí dicas de como conseguir os remanescentes pra ele. Se vocês gostarem desse vídeo, gostarem de Five Nights aí, eu vou trazer a parte 2 pra vocês. Quero trazer pra vocês aí uma gameplay de Five Nights também. Desde o primeiro até o, o Security Breach. Eu gosto muito de Five Nights também. Quero trazer aí meio que na linha de pop que eu tava trazendo. Quero trazer Five Nights também. Mas é isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Quero agradecer a todos os inscritos e a todas as visualizações que eu venho recebendo. E o apoio também. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu.